Bom, eu conheci o Dr. Tanuri quando eu assinei o contrato aqui com o Flamengo. Foi uma das primeiras pessoas aí que, que eu conheci, que me recebeu logo lá no hotel. Trocamos uma, uma ideia bem bacana e ali já deu para ter noção aí da, do excelente profissional que ele é e do, do grande ser humano também que, que ele demonstrou e demonstra diariamente ser. Além de muito profissional, né, capacitado, a gente vê que ele está se renovando diariamente, buscando novas, novas teorias. É, realmente é um privilégio ser amigo da família. Né? Ele e a Natália são pessoas muito especiais, que a gente tem muito prazer e carinho mesmo. Doutor Tanuri, quero primeiro agradecer por tudo que o senhor faz por nós diariamente aí, né, pelo teu profissionalismo, mas principalmente pelo ser humano que você é. É um grande prazer trabalhar com você, que Deus te abençoe em tudo aquilo que você for fazer e conte sempre comigo, valeu? Um grande abraço. Obrigada, doutor, obrigada, Natália, por tudo que vocês fazem por nós, pela nossa família, que Deus abençoe essa nova fase, que seja de muita luz. E que Deus conceda todos os desejos do coração de vocês, porque vocês são merecedores. Valeu!